Olá, desculpe incomodá-los, vocês me conhecem pelo codinome Tab mas o meu verdadeiro nome é Toya Todoroki, o filho do herói número 1 um em Devor. Eu vim até aqui para contar a verdade sobre o meu pai e a minha família. Até o momento eu já matei mais de 30 pessoas e eu dedico todas as mortes a você pai. Por onde eu devo começar? Acho que desde o nascimento já havia decepção no seu olhar. Só nasce com um poder de fogo que se foda. Mamãe e papai só tem que procriar. E criar alguém que pudesse te superar. Não tem problema, sei o que cê pensava. Minhas chamas te lembravam do pódio que não alcançava. Mas eu te dou a trava. Ao ponto de ignorar as consequências quando esse maldito fogo me queimava. Não era o certo, mas quem liga pro que é certo? o primeiro fruto não basta, o segundo terá sucesso Esse também não foi o correto, o terceiro ainda é certo. No fim, cê acertou no quarto Eu era como um aborto pro Endeavor Você não sabe o quanto eu me perguntei O que eu errei? Onde foi que eu falhei? <risos> E até hoje eu não sei Na sociedade, a falsidade Poucos fingem arriscar a vida por liberdade Mesmo quando pisou na bola como covarde Vocês sempre esquecem de tudo Mas que linda realidade Na floresta enquanto eu agonizava Meu corpo se contorcendo e eu ainda te chamava Acordei cercado de estranhos e quando eu cheguei em casa Vi de longe que minha presença não importava Eu estava morto, mas é. meu corpo Pra mim lá atrás é. Eu é. sobrevivi muito mais é. Muito mais do que o um mês Muito mais do que vocês Esperavam que eu durasse hoje foi meu suporte Lembra do que você fez O passado voltou outra vez E como dizem, né? O karma é forte <risos> Vai. Tô tão alegre que nem posso parar quieto. Então, por que não dança comigo no inferno? Você realiza o seu sonho que me diz. A sua cara não parece tão feliz. Tento criar alguém melhor para vencer No fim das contas teve um filho tão ruim quanto você Eu já matei e sei, não me arrependerei Desde que ele nasceu sempre me perguntei Será que se eu matasse o Xoto E se a mais do que na minha vez? Eu imagino que você esteja diferente Se tornar o número um com certeza te mudou Só que sabe pai, é como diz o ditado A toda vítima é maior do que a culpa do agressor Eu vou te contar de um fato eu já nem choro por meus aliados Meus canais lágrimas foram queimados Heróis são tão mal intencionados Que são capazes de matar teu vilão desarmado Chuto pode poupar suas palavras A carne da minha pele tá morta como minha alma O seu irmão mais velho prefere morrer na praça do inferno Do que finge que não aconteceu nada Nada Vive carne viva, sem saída, sem propósito Sem família, sem o pódio, laços do quais eu me Sem futuro e sem exódio, nada além do um.